Olá, nós estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano de Geografia. Eu sou a professora Luiz Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje, nós iremos conhecer a região sudeste, seu relevo e sua hidrografia, o clima e a vegetação, a agricultura e a pecuária. Sobre a região sul, nós veremos o relevo e a hidrografia, clima e vegetação, e os aspectos econômicos, e a agricultura e a pecuária. Região Sudeste O Sudeste tem a maior população brasileira. Nesta, regi nesta região está também a economia mais desenvolvida do Brasil. É formada por quatro estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Esse é o mapa da região Sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que é a capital é Vitória, Rio de Janeiro. Você sabia? O estado de Minas Gerais é o único que não é banhado pelo Oceano Atlântico. Os demais estados são banhados pelo Oceano Atlântico. O relevo e a hidrografia. Na região sudeste, predominam os planaltos. No litoral, aparecem trechos das planícies e os tabuleiros litorâneos representados pelas Baixadas Fluminense e Estantista. Banham essa região os rios da, ba da Bacia do São Francisco e da Bacia do Paraná. Você sabia? Esses rios são aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas, como a Usina de Três Marias, Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, entre outros. O Clima Dessa Região o clima predominante é a, nessa região é o tropical de altitude, com temperaturas médias e, e chuvas distribuídas nos planaltos. No litoral, o clima é o tropical úmido, boa parte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido com chuvas escassas, chuvas poucas. A vegetação dessa região é variada. Ela tem Mata Atlântica, que é situada nos trechos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e que vem sendo devastada para a construção de cidades, estradas, cidades e indústrias. O Cerrado, que ocupa boa parte dos estados de Minas Gerais e São Paulo, Caatinga, que aparece nas áreas de clima semiárido, no norte de Minas Gerais também. Vegetação litorânea, que ocupa toda a costa da região sudeste com manguezais nos terrenos alagados. Os campos, que aparecem nas terras mais altas dos estados de, dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Os aspectos econômicos. O Sudeste tem a economia mais desenvolvida do país. No extrativismo vegetal, nós temos a extração de madeiras na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo. A exploração do cerrado para obter lenha em Minas Gerais. No extrativismo animal, destaca-se a pesca marinha praticada especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E no Extrativismo Mineral, no estado de Minas Gerais, explora-se o ferro, manganês, ouro, bauxita, mármore, pedras preciosas e água mineral. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, explora-se o petróleo, além de sal marinho e areia monosítica. Em São Paulo, é possível encontrar a exploração de chumbo, agricultura e pecuária. A agricultura desenvolvida no Sudeste é de caráter comercial e hoje é chamada de agropecuária, onde utiliza-se máquinas, fertilizantes, entre outros avanços. Os principais produtos agrícolas são o café, cana-de-açúcar, milho, soja, feijão, mandioca, laranja, arroz, frutas e verduras. Os principais rebanhos são os bovinos e os suínos. Você sabia? A região sudeste é a maior produtora de carne de frango e de ovos do Brasil. Região sul. A região sul é a, é a menor das regiões brasileiras. É formada por três estados. O estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Esse é o um mapa da região sul. Nós temos o Paraná, que é a capital é Curitiba, Santa Catarina, que é a capital é Florianópolis e o Rio Grande do Sul, que é a capital é Porto Alegre. Relevo e hidrografia. As principais formas de relevo dessa região são os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná. Os rios mais extensos da região são o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Você sabia? No Rio Paraná, Está a maior usina hidrelétrica do país, a usina de Itaipu. Ela pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai. Você sabia os rios de Itajaí, Jacuí, Capivari, Pelopas, Pelotas, Camacuã e Jaguarão são utilizados para a navegação? O clima. O clima predominante é o subtropical, com um inverno rigoroso. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. E no norte do Paraná, apresenta um clima tropical de altitude com duas estações, um verão ameno e chuvoso e o um inverno seco. Você sabia? O sul é a região mais fria do Brasil. No inverno, podem ocorrer geadas e até mesmo nevar em cidades de maior altitude. A vegetação. Existem quatro tipos de vegetação na região sul. Mata Atlântica, já bastante devastada devido à exploração. Vegetação litorânea, marcada pelos mangues e a vegetação de rexinga. Mata dos Pinhais, que é o principal tipo de, re... de vegetação da região. Campos limpos ou campinas, são excelentes pastagens de gado nas quais cultivam cereais como o trigo e o milho. Aspectos econômicos. Na extração vegetal destaca-se a exploração de madeiras e erva mate, e erva mate da Mata dos Pinhais. Já no extrativismo mineral, temos a exploração do cobre, xisto e do carvão mineral. No extrativismo animal, a pesca dos crustáceos como camarão, caranguejo, lagosta, moluscos e ostras são os principais tipos. Essa é uma principal atividade econômica da região. A agricultura e a pecuária a principal atividade agrícola do sul é o cultivo de trigo, soja, uva, milho, centeio, cevada, aveia e fungo. A pecuária é marcada pelo excelente desenvolvimento das pastagens, que contribui com os rebanhos bovinos e suínos. Você sabia? Devido às técnicas modernas de cultivo, o solo do sul é muito fértil, tendo excelente produção na agricultura. O que vimos hoje? A região sudeste possui quatro estados. Possui a economia mais desenvolvida do Brasil, seu clima é tropical de altitude com variações, é formado por planícies, planaltos e tabuleiros litorâneos, Sobre a região sul, é formada por três estados, possui quatro tipos de vegetação ao longo de sua área. Seu clima é subtropical e é a região mais fria do Brasil. E possui técnicas modernas de cultivo favorecendo a sua agricultura. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e bom estudo!